Já escolhemos o tema HTML estático para converter para o sistema Drupal, é ele Freshpeak. Também criámos algum conteúdo para podermos observar o comportamento do tema a trabalhar. Por isso, podemos iniciar o nosso projeto de construção do tema. E vamos fazê-lo de raiz, aproveitando, obviamente, todos os elementos dados pelo próprio tema, que uh, traz uma série de ficheiros CSS, imagens, uh, um ficheiro também JS para uh, conseguirmos o efeito de subir fazer o page up. Uh, tem as PSDs que podemos utilizar ou não colocar no projeto, nós não o vamos fazer, e temos todos estes ficheiros HTML uh, em HTML estático que, vai ter, uh, que vão ter que ser trabalhados para o sistema Drupal. Temos aqui já uma base de trabalho e o que vamos começar por fazer é criar o projeto. O que é que nós precisamos para ter o Freshpeak a funcionar no Drupal? Começamos por três coisas muito simples. Criar uma pasta, neste caso vazia, chamada Freshpeak. Será o nome do nosso projeto em Drupal. Criámos eh, também um ficheiro freshpeak.info, porque sabemos que esse ficheiro é o bilhete de identidade do tema e vamos precisar, depois de o editar, ir acrescentando informação relativamente aos ficheiros e às regiões que eh, o nosso tema eh, vai assumir. O que fizemos também foi copiar o logo PNG, que se encontra na base de trabalho do uh, próprio uh, um, tema Fresh Pick. O logo PNG, que aliás nem tivemos que mudar o nome, portanto é mesmo assim, foi simplesmente copiar e colar. O que devemos fazer é, quando um, instalarmos a pasta imagens do projeto, um, retirar para não termos aqui este duplicado do logo. O que fizemos também foi um screenshot simples, um print screen uh, com uh, os dados, portanto, com a largura 294 por, uh, por 219 para podermos ter um preview na área da aparência. Basicamente fomos ao nosso tema, resultado final, que é o que nós pretendemos uh, obter, fizemos um screenshot para podermos uh, ativar e verificar quando eh, estivermos com o tema selecionado e quando fizermos o seu enable, conseguirmos fazer um preview como aqui vemos para os temas já existentes. E eh, o nosso ficheiro o nosso projeto, tem tudo o já o que precisa. O que vamos fazer de imediato é colocar estes elementos dentro da pasta, sabemos que vão ser dentro da raiz de Freshpeak e vamos passar a editar o fecheiro Freshpeak.info. O que é que nós devemos colocar para já como informação deste fecheiro? O nome do tema, FreshPic, tal como na pasta, a descrição, Neste caso é uma conversão simples HTML e colocamos apenas a versão compatível com este sistema que vai ser a versão Drupal uh, Core 7. Simplesmente isto, este fecheiro vai sendo chamado várias vezes e sendo editado e acrescentada a informação uh, progressivamente, mas para já uh, precisamos de apenas isto para que o Drupal o reconheça como tema no seu sistema. Guardamos o fecheiro naturalmente. E temos, o, estamos aptos não é, a colocar, a posicionar a nossa pasta do nosso projeto Freshpeak no local certo, que como sabem é naturalmente o uh, Sites All Things. Já temos o Yellow, um tema com que descarregamos e neste momento colocamos o Freshpeak que verificamos tem o Info, que acabamos de editar, o log PNG e o screenshot PNG que fizemos. Indo à página da aparência e fazendo um refresh, já encontramos aqui o nosso tema que está ainda disabled, está desativado. O que devemos fazer de imediato é o enable e colocá-lo como default, e como se pode ver aqui, o screenshot ajuda bastante ao reconhecimento do tema. A descrição tal como colocamos e do título. Fazemos o enable. Ele já está como principal. Guardamos esta configuração. E não se esqueçam de, do passo importante sempre que estivermos a trabalhar com temas. Ir à área do Refresh e um, pedir para limpar a caixa. Fazendo o, um, a ligação à, ao front-end, temos efetivamente o nosso logo já carregado, o logo PNG, está aqui. Uh, temos aqui uma série de, de, de elementos, não há margens, não há nada, portanto, isto não há CSS nenhum, nada. O tema ainda está vazio, temos HTML puro, os links renderizados no seu estado de core, Drupal core simples, básico, como já explicámos. E a partir daqui estamos prontos para trabalhar com o nosso tema Fresh Peak um, HTML convertido para Drupal. Agora, a par e passo, vamos ver o que é que um, temos que fazer para ter o resultado final, como vemos aqui nesta demo.